Boa tarde pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o HP DL380 G5, esse equipamento aqui da HP que está aqui na frente, tá? a gente vai inicializar ele para vocês conhecerem um pouco mais desse hardware, tá bom? É, esse é um hardware que tem algumas características bem específicas, tá? É, vou falar um pouco das especificações dele, ele suporta até 8 discos, tá? duas fontes redundantes. Suporta também 8 memórias RAM DDR2 até 8GB Dois processadores da linha Xeon E53 e E54 Indo até a linha X5490 tá? é, Tem duas placas de rede Gigabit A controladora de, de, de discos dele padrão é SAS ou SATA 3 Gigabit Com 256 MB de memória Podendo ser expandida até 512 tá? Possui uma interface de gerenciamento ILO, tá? além da interface de gerenciamento ILO, ele possui dois slots PC Express X16 Full Form Factor e dois slots PC Express X8 Low Form Factor. Tá? É... Bom, vou abrir ele aqui agora para vocês conhecerem um pouco melhor na parte interna desse hardware. Tá? Aqui, ó, antes de eu abrir ele, eu estou mostrando para vocês a fonte. Tá? A fonte dele padrão é de 800 watts. Porém, ela vai até 1000 watts, tá? Então, essa fonte ela vai até 1000 watts. Ela é hot swap, então você pode encaixar ela aqui, ó. E conectar ela com o servidor ligado sem problema nenhum, tá? É, no momento que você conecta ela, automaticamente na frente, se ela não tiver energizada. Deixa eu só iluminar aqui pra vocês. Ó, melhor pra vocês verem, tá? Se ela não tiver energizada, não acende esse LED aqui. Vocês estão vendo aqui o ledzinho verde aceso? Ó. Essa não está acesa, então ela está apagada. Tá? A partir do momento que você energizar ela, ela vai ficar com o um ledzinho verde aqui aceso. Tá? Agora eu vou abrir aqui o servidor. Ah. Falei pra vocês. Ó, o servidor aberto. O que você enxerga de cara. Aqui no servidor tá? Ele tem algumas luzes de controle Que nem aqui O que, que esse LED indica? Que a corrente AC da fonte aqui está conectada tá? Independente de uma ou duas Que nem no caso eu estou com uma conectada Mas ele está indicando que o cabo AC está conectado tá? Eu tenho algumas outras luzes de cheque aqui Vamos lá ó. Aqui são as luzes de status da placa mãe Vocês estão vendo ali ó. Aqui e aqui no canto Tá? E aqui as luzes da controladora Indicando que está tudo em ordem Que a controladora está funcionando tá? Aqui é o sistema de refrigeração dele O sistema de refrigeração para as HDs né? Sasa ou Sata Esses são os slots Então eles usam esse mesmo duto de refrigeração Onde está os HDs Para refrigerar o que tiver no PC Express X16 tá? E o PC Express X8 é refrigerado por esses coolers aqui do canto Que também resfriam as memórias Então ele tem esse duto de ar Onde ele comprime o ar aqui Refrigera as memórias E depois ele vem livre para cá para poder resfriar essas memórias daqui tá? A fonte ela tem a refrigeração própria dela Porém ela recebe um reforço desse, Desses coolers aqui frontais Que também resfriam os processadores tá? Então toda a entrada de ar dele É vista assim Entra pela frente Sai pelo fundo Tá bom? Então o ciclo é sempre esse: a, memó a memória não, o ar entra aqui e sai lá. Aqui na frente, o que, que você tem no painel? Tá, ó. Vocês podem ver que o meu painelzinho aqui tá acusando uma falha. Que falha que ele tá acusando? Que uma fonte não tá energizada, tá? Quero tirar essa falha. Basta eu remover a fonte de lá. Se eu remover a fonte de lá, esse LEDzinho automaticamente apaga. Ou energizar essa fonte que não tá energizada, essa. Esse alerta aqui some imediatamente do painel, tá? Agora eu desliguei aqui o servidor, tá? Para abrir ele você precisa soltar esses dois cabos daqui Soltar esses dois cabos daqui e tirar essa proteçãozinha aqui Tirou a proteção você tem acesso aos processadores Ao conjunto que estabiliza a tensão para os processadores e as memórias, tá? Então no total você tem oito slots de memória, tá bom? Cada memória pode chegar até 8GB em conjunto, então sempre que você for colocar esse servidor tem que ser em par Você nunca pode utilizar uma, tá? a menos a primeira, se você tiver só com um processador você pode deixar só com uma memória e ele liga Agora a partir do momento que você tem um segundo processador, obrigatoriamente você precisa de pelo menos dois pentes para ele ligar Com dois pentes você só está utilizando o canal de um processador, tá? então você não está com a melhor otimização do sistema para melhor otimização do sistema você precisa ter um conjunto de memória em um processador e pelo menos um conjunto de memória para o segundo processador. Toda a terminologia de qual processador pertence a qual memória você encontra na própria tampa dele aqui. Ó. Tá? Então nessa parte da tampa aqui você acha toda a descrição de qual é, pente pertence a qual linha de processador. Bom, por agora gente, eu estou parando aqui o vídeo, tá? Eu já mostrei para vocês uma visualização rápida desse produto. O próximo vídeo nosso, agora, nós vamos explicar sobre a capacidade de memória dele, sobre como instalar cada pente e onde vão cada um deles, para você saber exatamente a configuração que você vai necessitar para poder obter a quantidade de memória que você necessita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí, qualquer coisa, curta e compartilhem aí no canal. No canal. Bom dia aí para todos.